A vantagem no placar é dos meninos que vencem por 3 a 2. E agora? Diego vai levar sua equipe para a recompensa ou Valdiceia vai empatar e deixar tudo igual? Se isso aqui fosse um reality de stand-up, seu acompanhamento seria uma piada muito sem graça. E você com a sua torta? Que tá melhor que o prato dela? Talvez ter o ponto da Isabela tivesse feito mais diferença pra gente. Era o Léo que comemorava nessa equipe? A gente comemorou. Não vi tanta empolgação quanto das outras vezes. O Renan, eu até entendo. Ele não quer ficar mal na fita. Acho que todo mundo tá um pouquinho ainda pra baixo pela perda do Léo Paiva, chefe. Vamos ver se pelo menos a recompensa coloca Nos vocês anima. um pouquinho pra cima. Hoje vocês vão sair daqui e vão fazer uma aula de MMA com o campeão de jiu-jitsu Quem? Quem? E atleta do UFC, Damian Maia. Nossa, é uma coisa que, meu Deus do céu, é o Damian Maia, sabe? Eu acompanhar os passos dele. Vocês tomem muita chave de braço, muito soco na cara, que vocês voltem com o olho roxo. Agora sim eu tô vendo um pouco de sorriso. Ô, chefe, aqui. eu sou apaixonado por UFC. Você não tem ideia do que isso me dá de felicidade. Apaixonado. E as meninas, além de limpar as duas cozinhas, Vamos preparar um lanche revigorante para receber os nossos campeões. Olha tá bem, bastante bem, pimenta e tá bastante wasabi, é. chefe. Obrigado, pessoal. Paulinho, Obrigado, tá. chefe. Vou fazer bastante wasabi ah, tá tá? Maia, cara. Meu nome é Demian Maia. Eu sou lutador de MMA hoje em dia e venho do Jiu Jitsu brasileiro. O Demi eu venho acompanhando há alguns anos já pelo UFC e é muito surreal hoje eu estar tá acompanhando uma aula, né? Eu tá participando de uma aula ao lado dele. né? Já subiram aqui alguma vez? Eu sempre gostei de filme de luta, sempre gostei de arte marcial. Rola o queixo no peito, abaixa. Aí para de cócoras aqui, ó, de novo. Acabei machucando o joelho, é um joelho quebrado que eu já tenho há alguns anos e agora tô aí mancando, tá? Tô ponto e vírgula. A relação que a gente consegue tirar disso da luta para a cozinha é a calma que você tem que ter, a tranquilidade que você tem que ter tanto dentro do ringue quanto dentro da cozinha. O mais básico de ataque de faca é esse aqui, de cima ou de acima. Esse se interessou, né? É mesmo machucado, né? Falou, vai, que, vai que precisa. <risos> ah, se hoje qualquer um que vier me dar uma facada vai sair de pescoço quebrado. Ah, eu hum. tenho que apertar o seu para trás aqui, é, é. não assim, né? É, porque aqui você tá me ajudando. aqui. Ah, é é. ah, Suamos pra caramba, uh, o esforço físico foi muito grande e vamos chegar com fome, hein? Hello, Gilda. Vocês estão de brincadeira comigo, Ana? Né? Não, Gilda. Não deu nem tempo pra comemorar, gente. Nossa, nem fala, a gente também. Tá é, ali. Gilda. Mais um castigo que a gente recebe e limpar a cozinha nunca é legal. Vamos dar uma geral nessa cozinha, mais uma geral rápida, porque vocês têm que fazer lanchinho pra eles. Sim, chefe. Toda hora que a gente perde, Gilda tá lá do nosso lado. Quem que vai usar o coco? Quem que vai abrir o coco? Oi, é pra abrir o coco? Claro! E a chefe Gilda fala que tem que abrir o coco e eu falo, meu Deus. Isso você vai derrubar a água toda. Seguro. Tomou um banho? Tomei um banho. Eles vão voltar cansados. Suados. Suados. Precisando de um lanchinho. Eu queria muito esfregar uns alhos, uma cebola, fazer um sanduíche, sei lá, mesmo. Gente, tá maravilhoso. Os garotos, eles chegam eufóricos. E ficam zoando bastante com a equipe feminina, mais uma vez. para pra, pra servir a gente. Tá, deixa agora. eu te servir. mais, te servir. Come a uva. Ai, que, que ódio. Rodrigo vem a minha tapioca, merece uma chave de braço. Eu encendo, eu Como é que tá a tapioca, Rodrigo? Olha, gente, eu posso perder o braço, mas essa tapioca tá... Como? <risos> fala tapioca, Rodrigo. Fala, papioca. Tá isso que ele aprendeu a lutar, hein? Boa tarde. A partir de hoje eu resolvi trocar os subchefs das equipes. A Gilda agora vai ficar com a equipe azul e o Z com a equipe vermelha. Como é que foi lá no MMA? Há boatos de que o Bruno não tava tão em forma, assim, né? Não são boatos, <risos> não, né? É verdade. Deu ruim para ele Deu hoje. Ruim. Tá Deu bem ruim. já? Não, tô mancando. Tô ponto e vírgula. O mercado tá ruim, não, não tá bom. Acho que vai, vai me atrapalhar no serviço. Pessoal, no jantar de hoje a gente vai ter nas entradas carpaccio, aspargola milanese e ostra com vinagrete de melancia. No primeiro prato, Volta ao Inhoque Zena. Eu não preciso dizer pra vocês o que acontece se esse prato não sair direito dessa vez. Espaguete à la carbonara e o fagotine de camarão e palmito. Segundo prato, filé Oswaldo Aranha e frango Cordon Blanc. E na sobremesa, churros com doce de leite. Vamos lá ao trabalho. Valeu, chefe. Em duas horas a gente abre o restaurante. Tranquilo, chefe. Valeu, Hoje vai ser ó uma bosta. Andar nessa cozinha. Fazer o pré-preparo mancando é complicado, né? Eu preciso me locomover e dói, e às vezes eu tenho que pegar alguma coisa na outra bancada e não quero atrapalhar todo mundo, tirar todo mundo do lugar. Então tá, tá um pouco difícil. Uma coisa é mancar andando, outra coisa é dar mancada pra galera. E começa o pré-preparo. Em duas horas, o restaurante será aberto para mais um jantar. É, a galera está saindo mais por causa de mesamplácea do que é por serviço, né? O que cada uma fez de mesamplace nos jantares anteriores, a gente colocou para fazer nesse também. Galera, cada um de vocês provam aqui. O que é isso? O está pronto. A gente divide a pra, as praças é, de forma democrática e cada um pega uma incumbência de um prato, dois pratos. Sem eu também acho que tá sem salto. É, você pôs ah, o um Coloquei. Pessoal, eu quero acreditar que conforme os melhores vão ficando, o serviço vai melhorando. Então hoje eu espero de vocês um serviço perfeito. E aproveitando que hoje o tema começou com esporte, nós vamos ter uma mesa aqui com atletas que já ganharam medalhas em Jogos Olímpicos e em Jogos Pan-americanos. Pessoal, vamos lá então, hein? Melhor serviço hoje. Armando, pode abrir o restaurante. As portas do Hell's Kitchen se abrem para o sexto jantar da temporada. Entre os convidados, atletas olímpicos e pan-americanos. vou puxar os aspargos, né? A minha preocupação não, é o de um tamanho fraco. Comando mesa dois, quatro pessoas. Dois carpacios, um aspargo e uma ostra. Seguem dois nhoques, um carbonara e um fagotino. Seguem dois osvaldo Aranha, um mal passado e um ao ponto. E dois cordon bleu, entenderam? Sim, Sim chefe. Chef. Foi o cardápio pra ferrar os chefes. a hora que a gente olha, todos assim, pode dar pau em qualquer praça. Eu prefiro montar primeiro os carpacios. Val, eu tô na última ostra. Calma, vou pôr na geladeira. Calma. Eu tô calma, tô te dando meu tempo, Flora. Tá bom, mas ainda vou, ainda vou pra o ovo, beleza? Uhum. No um jantar de hoje, pela primeira vez, eu trabalhei na entrada. Já deu 15 minutos pra fazer uma entrada que não precisa cozinhar praticamente. Hein? Tá. Vamos pro ok. Vamos pro ok, ok. Hoje o chefe me designou pra ficar nas entradas. Eu vou ficar na ostra, que eu tenho mais facilidade de abrir e nos ovos, e o Diego Vai ficar no carpaccio. Não, não, não, Já só tem quatro aí. Ah, cinco dias. É, volta é, e, e uma no meio. O carpaccio é simples de fazer, né? Porém, ele quer aquelas linhas perfeitas, né? É isso que vai dar um pouquinho de trabalho. Dois aqui, com isso Ois agora. Pátios, ok. Vou fazer dois aspargos, a gente abre duas ostras. Ô, oh, vocês dois da entrada, quem tá fritando esses ovos aqui? Meu, Bruno. Sensacionais. Obrigado, chefe. Valeu, Bruno, Achei que eu fosse tomar o primeiro come de rabo. Tava até pronto já. É sempre bom ouvir um elogio do, do Bertolazzi. Começaram bem, hein? Parabéns. Val, você não quer pegar o ovo que eu termino aqui e já faço Eu, eu só pegar. tenho doce sapático não tenho um. aspargo, não. Viu? Eu ainda hum. não tinha dividido praça com a Val. Era. Eu sabia que uma hora essa hora iria chegar. Faz três aspargos que a gente solta as duas mesas. Só mais um pouquinho. Tem que segurar a onda, porque tem que fazer o seu, olhar o dela e tentar manter a calma. Foi? Foi. Próxima vez faço o melhor, chefe. Ô, Val, Senhor. esse ovo aqui não dá pra ir, não. Tá, agora outro, Completamente chef. torto, todo quebrado, a gema quase desmontando. Quando ele reclamou foi de um ovo. Imediatamente eu tinha outro ovo na salteze e de substituir com muita rapidez. Ô, Val, você, você refaz use. e refaz igualzinho, ou você trouxe o mesmo? Se o senhor não gostar desse, eu troco. Já tem um outro pronto. Já tem outro pronto? Então me dá o que tá bom. Ó, quando tá no tamanho certo, vai, ó. Vamos lá. Em relação ao cardápio, não tem nada que me preocupe. O que me preocupa realmente é conseguir, durante o serviço, fazer de forma perfeita pra que nada volte pra agradar realmente o chefe. Chefe! na próxima mesa. E cadê o resto dessa mesa? Aqui, tá chefe. Chef. E o resto? Dois eu... nhoque, dois carbonara, dois fagotinhos. Ele, ele falou era um, chefe. Você que falou que era um, velho. Você falou, Você Você falou, falou, falou que, que era tá um. tá aqui o tempo inteiro. O chefe falou dois. Desculpa, chefe. Eu tô fazendo fagotinho e nhoque. Pois é. Quantos pratos a gente faz num restaurante ao mesmo tempo? Ou eu vou ah, ter isso. um cozinheiro pra cada prato agora? Vários. O senhor tem razão. É um nhoque que tá faltando, cara. É, tá aqui, velho. Peneira, ó. Faz alguma coisa pode, também. Pode. Chefe, aqui. E aí, Japa? Só, só puxar o nhoque. Fagotinho, ok. Acaba me escolhendo pra ir pras massas. Eu até meio que falei com a Japa, eu falei, ah, você quer ficar no Carbonara, né? Porque eu já tinha feito, então eu já meio que sabia como que era. Já tenho, hein, Japa? Pode montar. Tô terminando aqui. O Aísa que decidiu ficar com o nhoque, pra ela era melhor preparar na hora. Gente, falta molho nisso aqui. Ah, chefe. É rápido, senão o carbonara volta também. E o queijo? Como é que vai tirar? Vou fazer outro. Caramba. Hoje o chefe quis ferrar com todo mundo. Carbonara com ovo que tinha que ser perfeito. Era fagotini que tem que ir perfeito. O nhoque dele. Mesa seis liberado. Dois nhoque, dois carbonara e dois fagotini. Eu quero saber que horas eu vou receber um prato dessa praça. Agora, chefe. É o nhoque dele. Sim. Tá, sim, é um c****** de fazer alguma coisa errada. O que já tá vindo. Vamos ver vamos ver vai limpando o prato e eu vou como Cadê o manjericão? Tá aqui. Daqui pra frente, acho que os cardápios vão vir cada vez piores e é só pra gente se preparar. Isso daí foi só um aperitivo. Com licença, tudo ok? Tudo certo? Não, tá frio. Tá frio? O senhor também, o fagotini? Tá? Só pedir pro senhor tirar o talher, por favor. Eu vou mandar refazer, tá ok? Nosso cliente falou que os dois estão gelados. O cardápio, só faltou um o petit pra dizer que é o cardápio do demônio. Esses dois fagotini ficaram parados aqui, esperando nhoque, esperando carbonara. Vocês têm que trazer tudo junto. Tá? Dois fagotines gelados. Zé Maria? Gelado, gelado, os já dois. os dois já, chefe. Hoje eu achei que vocês iam arrebentar aqui. Pelo jeito, não vai Vou ser hoje. Vou soltar esses dois agora. Chefe, os dois fagotines. Não é porque eu tenho o Oyama, campeão dos tênis de mesa, no restaurante, que os seus pratos vão bater e voltar, né? Não, chefe, não vai voltar mais não. Pode devolver se estiver ruim, viu? Quantas vezes precisar? Chefe fez aquela brincadeira e eu falei, pô, chefe, não vai voltar mais, pode ficar tranquilo. Mas no, ao mesmo tempo que voltou, eu já estava montando dois pratos. Não demorou nem cinco segundos para o prato voltar para a mesa. Correu tudo bem. Tudo ok?